Eu faço umas publicações que diz é, o que significa tal coisa em português. Essas coisas eu já expliquei no, nas histórias do Instagram. Sendo que as histórias desaparecem 24 horas e tem pessoas que esquecem de ver e perdem a oportunidade. Então eu coloco essa publicação para que vocês possam descobrir como uma missão, um exercício, possa descobrir o que é o significado. Né? De Eu coloquei aqui na outra, brochar atolá, camarote, jogo de cintura, também, né? Fala aí, pessoal que tá chegando, Silvana. Quem mais? Benjamin, Dani Fé, Mateu, Andy, Clau, Luli, Andy, Reinaldo. Fala aí, pessoal, como é que tá? Tudo beleza? Vou compartilhando aí o okay, que as palavras que vocês aprenderam nessa semana, OK? Novas palavras, para que vocês possam ajudar outras pessoas também. Ernesto também. Então, galera, fiz umas publicações aí também de comparação, né, de sua expectativa com a realidade no Brasil. De Se você, no Brasil, se você falar presunto, as pessoas vão pensar que você está falando de Ramon. Se você falar polvo, polvo, polvo, as pessoas vão pensar que você está falando pulpo. Então você pergunta, caramba, como assim, ou seja, porque a pronúncia, ou seja, não é a mesma, polvo e pulpo não é a mesma, mas é o mais próximo. Se um brasileiro que não sabe espanhol escutar você falando portunhol e você falar polvo, eu vou entender polvo, polvo com pulpo, entende? Então eu vi que a galera gostou muito aí desse, desse, dessas publicações. Com essas comparações, porque acontece toda hora, ok? E aí e continua aparecendo mais e mais palavras. Eu lembro exatamente o dia que eu aprendi essa palavra presunto. Eu estava no restaurante, almoçando. Eu não vejo é, jornal, né? Notícias essas coisas. Mas às vezes você está no restaurante e está lá passando. E estava lá passando, né? No As letrinhas lá, tá, tá, tá, tá, tá. E eu olhando, e apareceu presunto. É, foi não sei quem não sei que, eu presunto que é isso eu perguntei o que era presunto e me falaram que era é, suspeitoso eu falei você sabe que presunto em português é ramon ah é sério caramba que estranho ou osso fala osso a gente vai entender oeso osso oeso a ah, urso entende ou seja é uma pequena diferença aí ok Palavra nova, o pessoal está compartilhando aí, palavra nova. Faminta, faminta é o quê? Você está com muita fome, você está faminto, ok? Estou com muita fome. Nossa senhora. Vamos ver aqui, mais, mais galera. O pessoal entrando aí. Façam perguntas também, ok? Palavras que são falso, falsos amigos. Eu estou aqui para responder, ajudar no que for possível, ok? Outra também aqui, que eu, que eu coloquei hoje. Dedurar uma pessoa é você denunciar alguém, ok? Você dedurou, é tipo, dedurar, ó, oh, foi ele, foi ele que fez isso aqui, Entendeu? Você tá dedurando. Ok, uh, uh, Agus falou aí, ancho, é também, Antio que é tipo, largo, né, em português. Não, não, não, ah, caramba, agora eu confundi, Pera aí. agora eu tô enrolado que eu tava fazendo o material justamente com isso hoje. Antio é largo, é, é tipo, <risos> ok, esse telefone aqui não é, é, não é largo, né, ou seja, ele é fino, não, não é largo, mas se eu colocar isso aqui, é claro, é muito mais largo, né, olha a diferença da largura, né, então esse é um pequeno detalhe que a gente tem em português que o pessoal se enrola muito, largo, ancho, né? Essa já confunde muito Escova Ah, Snyder Fala aí, cara, belezinha Saudades das reuniões do Zoom É verdade, né? Eu vou fazer outra reunião com a galera Pra gente praticar Foi muito bom as últimas que a gente fez Muito da hora O Nutrina, Nutrina, Nutrinati O que significa estar no Qatar. Está no Catar Está no Catar? Não sei, eu nunca vi isso Não conheço Ainda não. Talvez tenha coisa nova aí. Ah, ok. largo, longo, né? Uma coisa que é muito... Um filme que é muito longo. O Senhor dos Anéis. É, sei lá, tipo, quatro horas de filme. É um filme muito longo, né? Tipo, distante, longo. Né? Isso é uma dúvida bem comum que a galera tem. A outra coisa que eu coloquei aqui pra vocês foi o quê? Deixa eu mostrar aqui. Que farelo, né? Isso aqui é o farelo. Quando você come e a comida cai, cai os pedacinhos da sua boca. Você está comendo e a comida está tá caindo, ok? Esse aí é o farelo. Eu falei, coloca aí é, alguma coisa na mesa, porque tá, senão vai sujar, vai estar tá caindo o farelo na mesa, ok? E seguir a risca as coisas. Quando você segue a risca é quando você faz... No pé da letra, você tem que seguir a dieta à risca, ok? Não pode se desviar, tem que seguir à risca, ok? Anne perguntou, tá bom dizer saudações como sal saludos? Em espanhol se usa muito saludos, saludos, hola, saludos, saludos. Em português a gente manda mais lembranças. Oh, é, saluz para Fulanito. Ah, manda lembranças para Fulanito. Para Fulano, né? Quem fala Fulanito no Brasil é Fulano, ok? Detalhes: Felipe, você pode explicar o que é a expressão prego? <risos> se, esse prego se esse prego for o que eu estou pensando, você está no Nordeste? Você escutou isso aonde? Mosqueira, Gabi, você escutou isso aonde? prego porque eu conheço prego das antigas no tempo que eu estava no colégio que a que a galera falava prego como uma pessoa idiota um bobo é um tonto ah isso é um prego isso é um idiota estúpido ok no Kelsey fala aí Kelsey da Colômbia, belezinha ah Kelsey aqui ó, tá com seu presentinho aqui viu onde <risos> eu ainda tô usando Uh, ok, você pode me explicar a seguinte expressão, no quesito golpe perfeito. No quesito, na questão, golpe perfeito, tem mais contexto nisso aí? Porque a gente fala muito nesse quesito, como nesse quesito, nesse tema, nesse assunto. É tanto que nas provas, quando você vai fazer uma prova no, em português, você tem os quesitos, que são as... Que é muito estranho falar isso, quesito, quesito. São as perguntas, são os quesitos, são esquisitos, então nesse quesito, assim, nessa pergunta, tal coisa, então pode ser, eu não sei qual é o contexto completo aí, Kelsey, mas é, a expressão, quesito no quesito, golpe perfeito, eu não sei, tipo, tem que ter um, um pouquinho mais de detalhe aí. <risos> Nutrinati, hoje eu estava assistindo a TV e escutei rebolar no mato, o que é? <risos> Qual era o contexto? Ou seja, rebolar no mato, rebolar é você mexer a bunda, né? Você tá mexendo assim. Mas no mato é quando você tá no meio da. Não na selva, assim. No meio do mato é tá estar. É num lugar que não tem muita construção. Tá no meio do mato, assim. Tá tipo metido por aí, escondido, rebolando no meio do mato. Rebolar no mato. Nossa. Deixa eu ver mais aqui. Mais. Ok, Reinaldo, correto, ok? Prego realmente é, é clau, clau. Mas tem a expressão também, ok? Uma pessoa prego. Você é de qual posto do Brasil? Sou é do Nordeste do Brasil, Paraíba. Pergunta técnica. Quem está perguntando aqui? Olha, pergunta técnica, que é essa? Mariane. Zaga? Ah, zaga de futebol? De zagueiro? Eu, eu, eu jogo na zaga... Como zagueiro, será que é isso? Futebol? Qual é a palavra para dizer mau cheiro nas axilas? Suvaqueira, ok? Tá fedorento, fed, suvaqueira. Eu fiz um vídeo sobre isso, ok? Explicando situações incômodas em português. Tipo, quando a pessoa tá conversando com você e tem um, uhum, uma, um presentinho aí dentro do nariz, aí você tipo fica. Eu falo, eu não falo. Se eu não falar, eu não seria um bom amigo. Mas se eu falar, vai ser uma situação incômoda. Então, como é que você fala, né? Ok, vamos lá. Mas... Buenos Aires. Quem é? Moje, Alejandra. Fala aí, Suzana Machado. Beijos desde o Rio de Janeiro. Aí, beijos desde a Colômbia, Medellín. Ok, Beautiful, beautiful Flower. 2025. Felipe, como se diz algo está estranho, raro. Ah, algo está estranho, algo está esquisito também, algo está estranho, algo está esquisito. Hum, não sei, esse negócio está muito estranho aí, não está dentro do normal. Leonardo, olá, olá Felipe, estou aprendendo português, português com você. Beleza, valeu, cara. que mais, quem mais? Mais perguntas aí, galera? Não fale, eu vou pegar meu caderno de <risos> A língua portuguesa é muito linda. Ok, falando de língua portuguesa, eu realmente acho que português é muito bacana. Quando eu escuto uma mulher cantando em português, é, é muito, sabe, tipo, confortante. Você escuta essas músicas assim, um reggae também, sabe, é tipo, tem um som muito agradável. Você conversar em português é um som muito agradável. Bacana, eu ok. É, Gabi está falando que eu viu vi no Nordeste né? a expressão prego e cachorro louco. Né? Prego, é, prego é estúpido, é idiota. Isso é um prego é idiota. Ok, é, 9107. Você colocou aí esquisito igual estranho. A gente tem uma expressão em português também que você pode usar que é. Tipo, aqui na rua que eu moro aqui, geralmente não tá esquisito. Geralmente tem muitos carros passando, tem muito movimento. Então você também pode falar que uma rua tá esquisita, ok? Essa... Ei, não vá por aí nessa rua não, que é muito esquisita. É uma rua esquisita. Não quer dizer que é perigosa, ok? Não é que a rua é muito perigosa, não sei o que. Não, não é que. É fumado. Tomar... tô arrotando aqui, né? Esse é o bom de fazer ao vivo. <risos> O detalhe é que esquisito não é necessariamente perigoso. É simplesmente, não tem ninguém, entendeu? Tá esquisito. Cheguei no restaurante estava tava muito esquisito, não tinha ninguém. Tava um mosqueiro também, a gente fala. Só tinha mosca. Ok? Vamos lá, mais perguntas, galera. Obi-Wan Janobi. Uma meleca, isso aí. Ok, diferença Gustavo Masson. Qual é a diferença entre curto e cumprido? Toda curto, cumprido, cumprido na verdade, ok? Cumprido. Porque você tem cumprido de cumprir com alguma coisa, você tem algo comprido, de comprimento, ok? Então é diferente. Ah, Smile Violin, oi da Arizona, Estados Unidos, fala aí, beleza? Valeu galera aí que está sintonizando, perguntando, participando, quanto mais vocês perguntam, mais vocês aprendem, ok? Essa é a ideia, essa é a ideia, nas, nas aulas particulares que eu dava, né, Que faz um tempo que eu estou sendo aula particular, mas eu sempre fazia todo o possível para que as pessoas participassem, porque é uma vantagem para todo mundo. Então, quanto mais vocês participam, mais as pessoas aprendem, ok? Ismael, quantos, quantos anos você demorou para aprender português? Sei lá, uns dois anos. Eu sou brasileiro, ok? O pessoal pensa que eu sou colombiano, que eu só falo da Colômbia. Aí pensa que eu moro na Colômbia, eu sou colombiano. <risos> A música brasileira é melhor. É bacana. Calfreo... Jenny, não estou conseguindo escutar. Verifica aí o teu volume, se está mudo o celular. Uh, eu quero saber o uso da palavra mesmo. Sambrano, eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Okay? Tem muitas coisas que eu já expliquei nos vídeos que vocês podem procurar no YouTube. Só É digitar lá, acessar o canal e digitar o que vocês querem para ver se encontra. sabe? Smai está toda participativa aqui. Né? Qual é a sua palavra favorita em português e espanhol? Bom, em português, beleza, né? Que já é já é clássica. Em espanhol, chévere, muito chevere, que chévere, ai que chévere, acho que é chévere. Acho, assim pensando assim rápido, acho que é chévere. Ah, ok, Oscar, boa pergunta, cara. Gostei muito dessa pergunta, Oscar Javier. Oi, Felipe. A expressão dormir um bocado. Pode me explicar? esse pode me explicar separado, ok? pode me explicar, quero saber ah, a coisa, gisele daqui a pouco eu respondo aqui, o seu, ok? Oscar, dormir um bocado é dormir muito, ok? eu dormi um bocado ontem, dormi muito, muito tempo, beleza? Romina, mosquero, sim, é isso aí, o mosquero aí não tem ninguém Joe Gisele Martinez, eu quero saber palavras carinhosas que se usam no Brasil. no Brasil. Ah, tem alguém apaixonado por aí, hein? Aham, quer conquistar aí, tá em modo conquistadora. Eu fiz uma publicação no, no Instagram sobre essas palavras, ok? Palavras de carinho, pra você falar aí com seu parceiro ou sua parceira. Eu tô procurando aqui, cadê, cadê, cadê? Faz um tempão. Tem muita publicação no Instagram, muito conteúdo, mas tome o tempo de ver as publicações, que eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas, mas muitas coisas. Aqui achei. Olha só. Gisele Martins, aqui está apaixonada aí. Olha aí, ó. Palavras de carinho em português para la poder. OK? São várias, tá? Tá no Instagram, beleza? O que, que foi que aconteceu? Cadê? Travou. Não, eu pensei que tinha travado aqui. <risos> Qual palavra você acha que é mais difícil pronunciar em português? Hum, boa pergunta. Eu não tenho essa lista de palavras difíceis agora. Uso da palavra mesmo, já fiz a explicação? Ah, ok. Fil é, Selene. Felipe, quando cheguei aqui na Paraíba, o povo achou muito engraçado quando eu comecei a falar o Xente. É uma expressão muito comum na Paraíba, ok? Oxente, eu, eu falo oxe, eu falo oxe, oxe, oxe, oxente, oxe, oxe, calma, é, que É bem estranho, uh, deixa eu ver aqui mais perguntas, valeu galera, tá participando, participando muito. Caramba, tá, o que, que é isso aqui que tá acontecendo, peraí, Ah, uh, Ok. RSS, RS, RS, é um jeito de rir, como, como kkkk Verdade, é tipo risos, risos. Ah, sim, né? Isma, ah, ele fala muito bem. É, eu falo porque eu sou brasileiro. Mas não é porque eu sou brasileiro que eu falo bem português. Você pode conhecer pessoas que são brasileiras e falam muito mal. Primeiro, você pode falar corretamente, mas você não vocaliza bem as palavras. Você não comete erros gramaticais, mas não não dá para entender bem o que você fala uma pessoa que fala assim que, que não abre a boca para falar que não vocaliza então é uma pessoa que não fala bem depende para o que você necessita né se você precisa de uma pessoa para falar em público você vai você tende a procurar alguém que se expressa bem em público e tem a outra coisa de pessoas que vocalizam bem perfeitamente mas usam palavras é, é gramaticalmente, né, falam as frases erradas, né? Como, é, nós vai sair, nós ramo para não ser aonde, não sei o que... Cara, tá errado, não se fala assim. Detalhes, ok? Ah, your, your, your favorite cacheada. A minha, em espanhol, é tuani. Essa é tuani, não é de tico. Essa é palavra é muito colombiana, assim. Pura via, pau! Saludos, ticos e ticas! Ok, já enxergou, ah, já enxergou, <risos> já explicou a diferença Max Power Best? Não lembro se você já explicou a diferença entre ver, olhar e enxergar. Claro, você, eu já expliquei, eu fiz um vídeo sobre isso, ok? Mas ver você vê alguma coisa e não necessari, necessariamente prestar atenção nisso. Okay? Você está, ah, eu estou vendo aqui, eu, dá para ver. Olhar, você pode estar olhando para alguma coisa mas você não focaliza bem o que você está olhando. E a outra coisa seria você enxergar, que é você ver bem, ok? Você focar, eu estou enxergando bem, eu não preciso usar óculos, eu enxergo bem. Vamos lá, galera, é isso aí, eu estou gostando de ver participação aí de vocês full. Vamos lá. Ah, tata tata tata. Oi desde Argentina, com um montão de comentário aqui. Qual, a, qual smile? Qual gíria do Brasil você acha que é mais difícil traduzir para o espanhol? Gíria, é, caramba, eu tinha uma palavra, eu tinha uma expressão que eu estava querendo saber em espanhol, mas que não. Então é uma lista dessas palavras para responder essas perguntas de vocês. Mas tem tanto espanhol para português como português para espanhol. Okay. Beleza, Carolina Acosta, qual é a ordem certa para assistir teus vídeos? Estou começando a aprender, obrigada. De nada, ok, a ordem certa é você começar pelo mini curso grátis de 7 dias que está disponível na página, ok? Se você clicar no, no meu link, aí na bio, você vai ver mini curso grátis. Comece por aí, e de... se você começar por aí, você vai receber todas as indicações para... Continuar com, com o idioma, ok? Seguindo a sequência. Uh, Alejandro González Lopes. Ainda não consegui entender a diferença entre e e. E, e, e. e", e", e" ok? Mais assim. E, e", e", e", e", e outra é. Eu sei que você vai falar. Eu estou ouvindo a mesma coisa, mas é diferente, ok? Então, o que, é que eu recomendo que você faça? Tem uma página que se chama forvo.com. Então, você coloca uma lista de palavras que tem circunflexo e uma lista de, pala de palavras que tem acento, ok? E você escuta várias vezes e repete em voz alta. Você pode se gravar também, para prestar atenção como é está a sua pronúncia. Vamos lá. Mais! Vou... Valeu, Ismael! Vou agitar agora a última pergunta. <risos> Quantos anos você demorou para aprender espanhol? Eu ainda estou aprendendo espanhol todos os dias. Mas eu diria que por aí seis meses, ok? Eu sempre falo que você sabe se você aprendeu o idioma, se você consegue comunicar ideias, se você consegue defender um ponto de vista. Então, você está indo bem. Porque é muito diferente eu evaluar, olha só, portunhol, avaliar o seu nível de português, se eu peço para você falar da sua vida. Tipo, fale sobre. É muito fácil. Então, se você tem um nível básico de português, você vai falar sobre você muito bem, porque você já falou tantas vezes que você já, já sabe o vocabulário. É diferente, eu sempre recomendo, se você quiser avaliar um estudante, você primeiro pede para ele falar sobre o que ele mais sabe, o assunto que ele mais sabe. Ou seja, o que mais sei é isso. Ok, Fala sobre isso. Se você falar mal, então seu nível está muito ruim. Está muito ruim, porque nem sobre o assunto que você mais entende você consegue falar, então o resto está horrível. Agora, se você superar essa, essa avaliação, se você passar do nível, ok, conseguir falar sobre algo pessoal, sobre o que eu trabalho e tá, tal, ok, agora a gente começa a passar para outras coisas, entendeu? Mas assim, na mesma hora, no começo, eu já pergunto logo algo que você tem conhecimento. Ok. Qual é, qual é a lenda do mito mais do inocente? como se diz, trava-línguas em português, trava-línguas, ok? Fala aí, Vitória, Ed, Jusniel, Lice, galera, mal e mal com L, a dúvida comum é para todo mundo, Ivete, uh, você conhece o México? Sim, eu conheço o México, Tive okay? Estive duas semanas no México, gostei muito, muito bacana, galera, da hora. Uh, Daniel Godoy. Chico e chicas. Chico não é tico. Não, eu estou falando de tico de Costa Rica. De los ticos e las ticas. Não de, de chicos, de chicos. <risos> Diferente. Felipe, quando é que você volta na Costa Rica? Talvez em dezembro, ok? Nesse ano. Talvez. Hmm, ok? Você gostaria de aprender outra língua? Qual? Eu comecei com francês, parei francês, depois comecei outra vez, parei, depois comecei com italiano, parei, eu comecei outra vez, parei. Esse ano eu tenho que voltar com. Com, com, com francês. Fala aí, Julio Montoya Apareceu por aqui, Vanessa! Como é que tá? Ok, essa do avô e avó. Supérelo. Ou seja, você que habla em espanhol tem que superar isso, por Deus! Uma coisa de louco! não passa por aí com 20 minutos explicando duas palavras e não posso distinguir a diferença. Não no, no, noto a diferença. <risos> é muito comum. Ok, vamos lá. que é uma pessoa enrolada? Maurício, o que é uma pessoa enrolada? Por exemplo, quando não responde mensagem no WhatsApp. Uma pessoa enrolada é uma pessoa que não se desenvolve em alguma coisa, ok? Eu posso falar que, cara, não pergunte isso a ele, porque ele vai responder todo enrolado, ou seja, você não vai entender nada. É quando você pergunta por um endereço. Aí, ah, cara, você sabe onde é que tem uma, uma, uma farmácia por aqui, o cara? Sim, sim, sim. Então, é, aqui, passando aqui na rua, você vai ver uma, um cachorro aqui na esquina, aí você mantém aqui na direita, né? Porque se você vier lá do lado esquerdo, não dá pra você ver a coisa que tem aqui do outro lado, lá em cima, que você, cara, que quer? Que é? Que negócio tão enrolado, ou seja, vai direto ao ponto. Então, uma pessoa enrolada é assim, é tipo, é enrolado, não, não sabe. Eu também posso falar que estou enrolado com alguma coisa, ok? Caramba, eu estou enrolado com isso, eu não sei como é que, como é que eu faço, eu estou fazendo o um trabalho da universidade, mas eu estou um pouco enrolado. Ok, vamos lá, mais várias perguntas. Galera, eu estou gostando de ver a participação de vocês, ok? Valeu, é isso aí. Esta é a participem aprender, verdade. Assim não é. Pá! Ok. Oscar, Javier. Felipe, a pronúncia de V e B é muito diferente, ok? Ou seja, um brasileiro nunca na vida vai confundir um B com um V. Porque o B soa como bi. Ba, ba, bo. Ba, be, be bo, bo, okay? E o V como Vi. Vi. Vá, vé, vi, vó, vu v Olha a diferença de va ba vá, ba entendeu? Aí vamos responder aí. Não, pra mim é a mesma coisa. <risos> ah, é verdade, uma vida inteira pra falar, avó é avó é verdade. Juliana da 97. Boa noite, Felipe. O que é curtir? Curtir é você gostar de alguma coisa, ok? Vocês estão curtindo os meus vídeos aí no Instagram, estão curtindo as publicações. Todo dia eu tô pensando em coisa nova pra trazer pra vocês, ok? Tem vezes que eu tô. <risos> eu tô assim no restaurante, eu tô conversando com o pessoal e do nada vem uma palavra e eu... peraí, peraí, peraí, peraí. O que foi? Não, aqui é que uma palavra aqui, não sei o que. Anota... Ok, beleza. Posso continuar agora a conversa. Aí depois eu gravo o vídeo pra vocês, entendeu? Tá <risos> gravo o material. Ok, vamos lá. Como eu liga o a uma pessoa? Uma pessoa má ou um homem mau? Ok? Qual é a diferença? Selene fosse o fumo e fumaça. Ok, tem fumo de fumo, de, de do tabaco, né? Esse é o fumo. Tem fumo do verbo fumar, de eu, eu fumo, você fuma. E fumaça de. Né? A fumaça da fogueira, né? Eu acendo a fogueira e fuma... pode soltar a fumaça. Ou o escape do carro também, solta fumaça, ok? Vamos lá, mais. Dan Furio, como faço para aprender mais vocabulário? Pode, pode me dar uma dica, eu já gravei vários vídeos falando sobre isso, como aprender vocabulário. O pessoal fala, ah, Felipe, eu estou fazendo anotação todos os dias, eu anoto tudo, eu anoto tudo, o aqui. Mas, cara, anotar é o de menos, anotar qualquer pessoa faz. O mais difícil é você voltar e revisar o material. Esse é o mais complicado. Isso é o mais complicado de você fazer. Porque aí você vai ter o seu caderno cheio de anotações. Que coisa maravilhosa, linda, uau! Mas você não vai saber nada. Entendeu? Então é preferível que você faça menos anotações, mas revise mais o conteúdo, do que você ter um montão de coisa anotada que não serve para nada. Entendeu? Ok, vamos lá. Mas aqui pra gente terminar, últimas perguntas. Jorge, perguntei duas vezes, perguntou o que? Desculpa aí se eu, não, se, eu não, se eu não responder, porque o pessoal está falando, falando, falando, e vai aparecendo, vai aparecendo, e não dá para ler tudo aqui, né? Ah, eu pergunto, okay, por fim Felipe ao vivo, <risos> ao vivo em, em cores, né? Isso, Kelsey, diferença, B tem uma pronúncia labial e V tem uma pronúncia labirental. Nunca tinha escutado essa palavra. <risos> Toda formal, hein? Vamos lá. Calderón Me tiene hasta la corinilla. aí você não conheço. Cardeirão, é dizer Me tiene hasta la corinilla. Que? Que é isso? Não sei. Eles estão... Significado de... Eles estão portando... Eles estão portando... Como assim portando? Portando o quê? Portando alguma coisa? Portando arma... Portando contexto. Uh, vamos lá. Hernan, eu não sei a que pergunta se refere, mas pergunte coisa mais específica. Né? Esse tipo de pergunta você vai pegar no Google bem fácil. Ok, é, é verdade, Hernan. Tem algumas perguntas que o pessoal me faz, que eu falo, caramba, o tempo que vai demorar para eu responder, você já teria visto isso no Google muito fácil. Tem outras coisas que são mais detalhadas e o Google não vai explicar. Então, se alguém chega para mim e fala... É, é como você diz, caliente em português. Eu falo, cara, seja, seja. Vamos vamos, vamos, vamos, se mexer, né? Vamos procurar aqui na internet. Mas quando é um detalhe, tipo expressão, ah, Felipe, você ensinou que em português se usa mesmo não sei o quê, mas eu escutei também que falavam para outra coisa e não se encaixou na explicação que você deu. Então, Ah, claro, ah, ok, porque nesse caso se utiliza para blá, blá, blá, blá, blá, ok. Ok, Jorge de X, quero saber o que significa porra. Porra como tal, significa é, sêmen, ok? Porra, se você fala porra, você é, é, sêmen. Sendo que as pessoas usam tanto porra, porra, como merda, carajo, minha madre, é puta, porra, como miércoles, como dizem aqui. Okay. Que... A última coisa que você vai pensar quando fala porra é em sêmen. Você fala porra já é um palavrão que o significado original já, já foi perdido. Já. Ok. Oi, você já provou a bala de paçoca? O que você acha? Franco, sim, muito bom, ok, muito bom. Benjamin, você tem segundo nome? Não, não tenho segundo nome, ok. É Felipe Brazuca. Aqui na Colômbia o pessoal tem dois, três nomes. Ainda. É Luiz. Ah, é, Luiz, Álvaro, não sei o que, 10 nomes. E você nunca sabe se chama pelo primeiro, pelo segundo. Ok, vamos lá. Algo difícil de sons nasais. Eu pensei ler... Ah, ok. Gabriela. Boa, bom comentário, ok? Eu penso que ler em voz alta ajuda muito na prática da fonética e a fluência, realmente. Às vezes você se dá conta de alguns erros de pronúncia quando você se escuta, né? Isso acontece muito no, no, nos áudios que você manda pelo WhatsApp. Quando você se escuta, você é, caramba, eu cometi um erro, eu tenho que melhorar isso. OK, na série 3%, dizem muitas vezes, porra, tipo, porra, e você vai ver que é no sentido de merda, né? porra, porra, que é isso, cara? Não sei que. Porra é muito brasileiro. OK, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Última, última, última. Aqui para finalizar. Ah, ok, Papídio, elas estão pirando aqui. Ou seja, estão ficando louca. Tão, nossa, estão tão pirando, estão perdendo a cabeça. Então você tem enlouquecer, você tem surtar, você tem pirar. Ok, você tem endoidar também. Ué, tem um botão, né? Eu vou até anotar essas aqui ó, pra mostrar para vocês depois. No, no material, é isso que eu faço. Eu vou, vou gerando aqui o conteúdo. Na hora, ok? Então você tem endoidar, você tem pirar, tem surtar, enlouquecer. Em malucar. Não. Então a gente tem quatro, ok? Pra dizer que a pessoa tá uh, doida. Deve ter mais. Com certeza eu vou achar mais coisinha aqui pra colocar pra vocês, ok? Então, papídeo. Elas estão pirando e estão ficando loucas, ok? Beleza? Ok. Pessoal, brigadão! por ver o live aqui. Eu fiz esse live aqui bem de última hora, simplesmente liguei aqui e conversei com vocês. Quanto mais vocês participam, melhor essas oportunidades aqui de estar tá conversando, porque todo mundo aprende, né? Se todo mundo entra no live e pergunta, se você já tem as suas dúvidas anotadas, melhor. Caramba, quando o Felipe fizer o live, eu vou mandar minha pergunta para ver se ele responde, entendeu? E eu vou estar aqui com todo o gosto, com todo o gosto, com todo o prazer do mundo para dar a resposta para vocês, OK? Desculpa se não deu para responder todo mundo, eu faço o que dá para fazer. E Ah, OK. Última aqui, OK. Eu sempre falar ah, última, última, última. Alejandro, tem alguma expressão em português com o mesmo sentido de dar papada? Tem, OK? Significa vacilar, você tá dando vacilo, você tá dando bobeira também, ok? Dá vacilo, dá bobeira, não dê bobeira, não dê brecha para que essas coisas aconteçam, ok? Eu expliquei isso aí nos vídeos aí no Instagram, ok? Ok então, pessoal, boa noite aí pra vocês. Aqui daqui a pouco eu vou dormir, aqui, os preparativos aqui pra cair na cama. Eu assim, cair na cama, né? E dormir, assim, Roncar bem muito Beleza, então. então. Até o próximo live. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabe, manda uma mensagem pra mim aí. Sugestão de vídeos também, pra mais material na internet. E a gente tá em contato, ok? Um abraço. Valeu. Falou, velho. Valeu.